Mas deixa eu responder a pergunta da Maria Betânia. Será que foi, foi você, Maria Betânia, que mandou a, a, a pergunta? É, não sei se você se a Bethânia é a Betânia, nossa, nossa querida aluna aí, né? É, então a, a pergunta que eu vou responder é: gostaria da visão de como vencer as nossas decepções? Tem uma coisa que é fundamental na decepção chamada de resiliência. Resiliência, a gente, como eu sou engenheiro eletrônico, a gente estuda, tem uma, é uma, uma cadeira chamada resistência dos materiais, que é uma cadeira muito do engenheiro civil, né, que é exatamente essa capacidade de recuperação que você tem dos metais, né, dos sólidos, então, recebe muito calor, depois ele volta, né, ele, ele, ele volta para o seu estado natural. Então, a decepção, a, o tamanho da recepção, ela é ela é graduada pela nossa capacidade de resiliência. Né? A nossa capacidade de resiliência tem a ver com a nossa capacidade também de se, melindra, de se melindrar, de se, se, de se vitimizar com as coisas. Né? Então, isso é um aprendizado, não é uma coisa fácil, porque a gente não tem educação para lidar com essas coisas. Né? Mas aí, é, é, a grande questão é como a gente aprende a, a superar esses processos é, que requer o autoconhecimento, né? Então, para superar decepções, primeiro a gente precisa entender que as decepções também fazem parte de muitas decepções que nós temos, faz parte de denunciar as nossas próprias sombras que precisam ser curadas, tá? Então, às vezes, nós temos uma, somos uma pessoa orgulhosa, somos uma pessoa melindrosa, é, somos uma pessoa vitimizada, né? Então, somos uma pessoa que reclamamos muito da vida. Então, muitas coisas, nós terminamos atraindo situações em função do nosso próprio padrão. Então, Maria Bethânia, não sei se você está aqui, né? Que você fez a, que fez a pergunta. Então, a, a primeira coisa é entender que a decepção... Hoje eu postei, inclusive, lá na, na comunidade... É, na comunidade de... Deixa eu pegar a frase que eu, que eu postei hoje na comunidade do Jung, Carl Gustavo Jung. É... Então, esse é um tipo de postagem que a gente faz com frequência. O encontro consigo mesmo significa, antes de mais nada, o um encontro com a própria sombra. Então, a decepção é também, né? A decepção também é uma forma de educação, de conexão com as nossas próprias sombras. Quanto mais nós nos decepcionamos... E, e, e, e demoramos com aquela decepção, significa que tem alguma coisa dentro de nós que precisa ser curada. Tá? Então, o que eu diria é que a decepção é uma resposta emocional a uma experiência e que tem a ver com a nossa percepção do mundo e que muitas vezes tem a ver com as nossas sombras. O que, é que são sombras? São coisas dentro de nós, são programas dentro de nós que precisam ser curados. Então, se nós passarmos a olhar para a decepção por essa perspectiva do aprendizado da superação né? é, nós vamos transcender nós vamos transcender mais rapidamente nós vamos ser mais resilientes é a nossa capacidade de voltar para o estado para a homeostase passar a decepção né? a gente tem a decepção a gente a gente é interpreta é né? claro que tem decepções que são duras né então esse é um tipo de conteúdo que eu publico lá de vez em quando O né? encontro consigo mesmo significa antes mais nada. Então, vocês recebem também muito do que está sendo produzido diariamente, como provocar um efeito quanto na realidade, né? Então, a gente tá sempre publicando é, alguns conteúdos, né? Tem uma frase aqui que eu acho fantástica também, que eu publiquei, do doutor Sebi, que é um médico também extraordinário. Ele diz assim, a sociedade que mantém a cura é, como um segredo, é, de forma que elas possam continuar a vender os seus medicamentos com altos lucros, não é uma sociedade real, mas é um verdadeiro, né, um grande asilo mental. né Então, a gente vai trabalhar essa essa experiência né é, de transformação. A ideia da, da, da comunidade quântica de evolução e autocura é criar um ambiente de evolução. E ali é um ambiente que eu já disse para as pessoas, elas possam podem trazer seus desafios elas podem trazer suas conquistas, é um ambiente seguro, é um ambiente ali é, seguro de aprendizado e de evolução coordenado por mim e por minha equipe, né? Então, as decepções são oportunidades evolutivas, são oportunidades de olhar para nossas próprias sombras, são oportunidades de curarmos as nossas dores mais profundas, de curarmos a nossa alma, né? de, de aprender a partir dessa experiência, tá?